Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Marcilene e atendendo aí a vários pedidos, hoje eu vou trazer informações sobre o Sibutramin. Muitas pessoas pediram aí nas redes sociais para falar sobre ele, querendo saber se realmente é possível emagrecer com Sibutramin, se é seguro usar... Então se você chegou até o meu vídeo tá aí com alguma dúvida, fica até o final porque é um vídeo bem curtinho, mas que tem muitas informações que com certeza vai te ajudar a entender se o cibutramin realmente é pra você. Eu também tenho no final do vídeo dois avisos bem importantes que vão te ajudar a entender como usar o cibutramin pra que realmente você obtenha resultados e também te ajude a tomar cuidado em relação à internet e não jogar o seu dinheiro fora, tá? Mas enfim, se ainda assim as informações do meu vídeo não forem suficientes pra você, na descrição vai ter mais informações sobre esse medicamento para emagrecer e também o site oficial do fabricante vai estar tá aqui